Fala, oi, Guri. Oi, Guri. Aí, pessoal, estamos tentando jogar aqui o Conkers. O computador não está tentando deixar. Mas bora, bota no multi, aí, Guri. Quer dizer, eu tenho que clicar aqui no bagulho. Aí, fô, fô. Bota no multi. Aí, eu, meus controles estão meio confusos aqui. Vou ter que tentar dar um jeito. Bota aí, Total War. Como é que é meu start? Aê, rapaz, vamos escolher os bonequinhos. Onde é que está os bonecos? Onde é que troca? O cara só o principal, né? eu ser o principal ganho Sim, deixa eu só ver onde é que eu troco meus bonequinhos. Eu não lembro, eu fiz tanto comando aqui. Aí, ó. Foi? Pera aí. Virou um ursão. Ah, aqui, achei. É pra baixo e pra cima. Só vai ser o Conker. Eu é que quero ser o é. Conker zumbi. Pera aí. Entendeu? Cadê pra cima? Ah, meu Deus. É dois? Ah, não, Bo... não, não é, é assim. Pera aí. Apera, aperta o bolinho aí, deixa eu ver se ele volta aí. Não, é o que é o start. Então volta no X aí, deixa eu ver. Deixa eu tentar. Tô tentando selecionar o outro boneco, mas só vai no J. Deixa eu ver. Ah, pera aí, aqui é o K. O, K e o H. Ah, é o K. É KH. Eu K. -H. O K H. É o KH que escolhe. Tá, então, cadê? Eu quero, eu quero o, bomba, o zumbi. Aí. Deu. Na hora do jogo. Bota mais. Bota. Ah, já foi nós. Né? Então vamos fazer um Battle Royale nós dois primeiro depois a gente bota a máquina e vê. Deixa onde é que eu ando. Pera aí, tô... deixa, de... deixa eu descobrir. Tá aqui, tá aqui, anda. Agora tem que descobrir onde é que atira. Ah, é brabo. Eita. Eu larguei uma granada aqui, tem que pelo menos não me matar. E aí, Jesus. Deixa eu ver onde é que tá. Meu Deus. Ei, rapaz, onde é que eu acho os bagulho? tá Achei o botão de pulo É pulgar? <risos> eu tô azul Pra quem não conhece Procura aqui no BR as gameplays Antigas do próprio jogo Conker's Bad Fur Day muito legal, muito legal a gente legal. fazer, é um bem bacana A gente tem um outro controle né? Uma hora dessa vamos tentar tenta Engatar os dois controles E ver se a gente consegue fazer funcionar Outra coisa que eu quero Tentar fazer um dia aqui no canal é jogar ah, o solo, né? Jogar pra, pra ver as fases do Conquerors Aqui modo a gente tem história. É, o modo de história. A gente tem só o costume de jogar os Multi aqui, os Battle Royales, enfim. Os Matanças. ali no tu vai ganhar porque... bota, bota Bota um outro modo. Bota aquele Waste da, da esquerda aí, que é aquele que é a gente tem que roubar alguma coisa, né? Eu não lembro certinho como é que é. Peraí aí que eu tenho que achar o Start. Aí. Cadê, cadê os. Bonecos. Ah tá, a gente é de time, né? Ah não! A gente pode ser do mesmo time? Acho que não. Mexe aí. É, aí. aí, ó. Nós somos os verdes. Só que eu acho que a gente vai perder. Ah, a gente vai Porque perder. Porque é o meu de pegar a arma não tem o botão. Boa não, mas é o traí aqui, ó. O L e o R é do mesmo lado. Pior é eu aqui, pô. Eu nem me enxergo, velho. Ó, a gente é os ladrãozinho verdes. Eu sou o ladrãozinho de baixo. Tá, eu, eu acho melhor Eu acho melhor desativar o hack. Voltaremos. Um é, é, Aqui, é o emulador do 64 é se a gente jogasse no, no console ia dar certo. Se você viu que um console de 64 sobrando que funcione com o cocos, aí, eu vou mandar pra cá. A gente aceita numa boa, a gente nem grita. Além. Quer saber quem é que teve a ideia de botar um esquilo chacineiro assassino com motosserras e metralhadoras. Para eu dar os parabéns, foi muito legal. Bom. Mas é, é, é legal o joguinho, é divertido. Não é muito saudável jogar com as crianças, né mas o Arthur joga isso aqui desde sempre, então já está acostumado. Para quem olhou round 6, isso aqui é barbado. Aí. Vamos tentar de novo. Era o botão de levitar, eu acho que estava dando, dando treta. E o emulador estava bugando. Aí ó, vamos ser os azuis, blues, tocar blues. Se eu não me engano a gente tem que roubar alguma coisa, né? Era uma maleta, um dinheirinho, uma coisa assim, chegar em algum lugar, né? Tá, peraí que eu tô. Peraí que <risos> meu boneco, moleque... meu boneco acho que só vai para um lado, aí. <risos> Meu boneco tá cabelo pra trás Pera aí, pera aí ela aí, aí, vai pra frente Tem uma barreira invisível Pera aí pera aí, pessoal vai, vai. Ah! ah, bugou tudo de novo Pera aí, vou tentar mais uma vez Aí pessoal, vamos tentar de novo Eu já não lembro os botões que eu configurei aqui Mas eu vou, te... eu vou descobrir no meio da partida É nessas partes aqui Eu sei que o start é o okay, que, viu? É o que? Que o que? agora guri vamos lá a gente agora eu acho que vai funcionar se não bugar de okay. novo a gente dá aquela mexida de novo vamos tentar Ó, agora agora eu já me movimento e tem um botão que fala, solta um porrete né Pera aí, deixa eu ver. ah meu deus não trancou de novo vai explodir na minha mão Você vai explodir olha que legal Vamos de novo. Estou adorando essa introdução, né? Vamos, vamos ver se a gente consegue jogar mais uma partida inteira. Eu já desativei tudo que era trapasta, tudo que era feio, esses hack feioso, fase. E Estou tentando aprender meus controles ainda, eu sei que o, que o Q é start, porque é o único botão que até agora funcionou todas as vezes. Q de start, né? Q de cone start. Apertar aqui o start, ó. Olha se não der waste de novo a gente tenta um outro modo, pelo menos um modinho, pelo menos um modinho, um modinho, um modinho vai ter que dar Aí vamos lá Mete Branco. Pra que se vocês sabem que eu sou perito no jogo né, eu não lembro o que tem que fazer Eu só lembro que ó, esse botão aqui jo joga bomba Ah, daí! Ah, a bomba, a bomba, eu achei. para de arrastar o chão, né? É, tem, deve ter um um botão que faz alguma coisa aqui. Que não, ó, achei um botão de. Achei o botão de pulo. Eu pulo meio bugado, mano. Ah, agora sim. Como é que eu, como é que eu bato? Uma bazuca! Uma é, é, bazuca! Ó, tem um.. ali! Pera aí! Sou eu! É, é, que eu não estou entendendo por que, por que, que ele está batendo! Pera aí! Ai, Jesus. Cadê Deus, botou de fazer coisa? Esse bagulho? aí Não vai Não para. Parelhando. Ai, meu Deus. Que sofrimento. Ó, o outro, sai daí, sai daí. <risos> <risos> Cadê o adversário? Ó, o. o. Eu achei o um botãozinho de. Tem alguém me matando. Cadê tu, cadê tu? Eu não sei pegar a arma, eu não consigo pegar. Minha eu até, até hoje não consegui não consigo nem andar. Eu acho que o meu botão de andar pro lado é o mesmo botão de bater. Ó! Oh. Eu não consigo pegar minha arma! Eu, eu tenho. eu tenho um revólver aqui não, não um revólver. como é que eu pego essa arma? Tocorro! Eu tô com uma arma, só que eu não consigo tirar! Ah, achei a arma! É, eu, eu tenho uma arma, só que o botão de virar para a direita é o mesmo de atirar. Então eu acho que eu vou ter que mexer contra ele novo. Aqui, achei, é um achou? Select. Achou? É o Z então. Esse é o E agora, qual que é o meu Z? um tutorial aqui. Esqueci quando é eu botar. Ah, tá, lembrei. O botão de atirar. Ai, tem dinheirinho aqui. Tinha, tinha um dinheirinho pulando na minha frente que eu não consegui pegar. Eu matei o cara. Eu tô atirando no corpo. Eu matei alguém? Ah, é, moleque. Peguei o dinheirinho. Por onde acabou? Ah, base azul não é? Ai, o verde, socorro! Socorro! Socorro! Tem dois aqui! Ai, ai, ai! Não adianta. Eu não sei onde puxa a arma agora Ela é limpa! Eu tô, eu tô matando eles tudo! O Arthur tá matando eles também! Ai meu deus! Eu não sei mirar! Eu não sei mirar! Acho que era tu mesmo me metralhando! Cadê o dinheiro? Ele? Vai pra nossa base, vai pra nossa base Vem aqui, vem aqui Ah, será que vai dar certo? Acho que é pra cá, sabei, ó. sabei Ó, tem, tem um, um caminho, tá azul Ah, tá azul, é, tá azul caminho. Não, não, não, é aí É aí mesmo, ah, é eu disse que era aí Viu? Guarda, guarda, guarda E agora, o que eu faço? acho que tu não tava com dinheiro então Tá. Vamos procurar de novo, vamos procurar de novo. Temos tempo ainda, ó, ah, 6 minutos. Sai daí, Guri. Cadê os outros? Ó, oh, tem um dinheiro, tem um dinheiro piscando. Oh, heavy weapon. Heavy weapon. A bazuca é muito lerda. Ó, oh, estourei um. Nossa, estourei mais um, olha, lá! Boa, ah, estou ali, o cara que está com o dinheiro. Vem, vem dinheiro, vem dinheiro, vem Ai meu deus. Ai, como é que pula? I'm ai, lá larguei o dinheiro. Sai, vai, pega de volta. Meu deus, alguém me estourou. Levanta, levanta, levanta, levanta, levanta por aqui. Quem é que pegou? Ah, isso? aqui, ai. Ah, alguém está tentando estourar a gente aqui. Mas... Ah, me estourou. Meu deus. Muito violento. Arthur. Só mais uma crise interna, vamos lá de novo. Eu, pessoal nunca mexe com fogão quando forem jogar 64. É perigoso. É verdade. Ó, o Oxh é uma arma. P bate. P de bater. Ó, é o time amarelo, pegou já mais um dinheirinho, ó. Por isso, por isso que fica aparecendo ali. Ali, ali, ali. Estou e... Não, Me estourou, Guri! Não! Por que eu pulo? Eu só tô atirando menos a gente, não se Ah, e pula, beleza. E de, pula. E, de, e de pular, P de pau, lado na cabeça. Ah, ali, rapaz! Batei na pau lá daqui, deixa que eu pego, deixa que eu pego, deixa que eu pego! Ah, vem, okay. vem, vai. cadê tu, cadê tu? Ah, ah eu tô, tô... peraí, tô tentando. Ah, tô indo, tô indo. Tô indo, tô indo. Tô Claro. Nossa. Nossa senhora, me estouraram Nossa senhora, não sobrou nada meu bonequinho Acho que é o time amarelo, pelo dinheirinho amarelo que está ali O time amarelo vai estar tá ganhando Agora ó, o time vermelho pegou o dinheirinho Eles são muito feiosos, eles ficam matando a gente, explodindo Ai, ai O cara tá passando por mim. Eita porra. Olha, matei o verdinho. Tô matando o verdinho na paulada aqui. Ah, rapaz, tá fugindo, né? Vem tranquilo. Oh, o povo lá tá se carniciando Aí, assim, oh, Saco. Morre, amarelo. Morre! Cadê o dinheiro? Ó, o moleque tá parado! Mata ele! Eu tô tentando! Eu tô esperando ver pra onde é que tá o dinheiro! É minha vez que eu vou daí! Eu te vinguei! Toma! Oh, Sarrafada na cabeça! Cadê o dinheirinho? O dinheiro tá com o verde! Ah, é. Eu tô matando toda essa reforma! Iuuu! Não é isso! eu não tô sem pra ninguém! Cara. Oh! Ah oh, verdinho! Você não vai escapar de eu! Ah, errou! Errei! Ah, volta aqui, volta aqui, volta aqui! Volta. Ah, toma! Eu arranquei a cabeça, cabeça da minha palada. É, o meu também também, uma sarrafada e morri. Vai ah, bonequinha, ah, agora nós estamos pegando o jeito. tem umas faquinhas! As faquinhas estão ali, é que... Que... Então. Vocês estão ralados, vou pegar a faquinha. Uia. É, pai, que bonito, ó. Olha ali, faca na boca. Tô oh, maluco. Tem um correndo aqui, tem um correndo aqui, Não, tá eu Matei uma amarelo. É, eu dei Não, te perdemos. Perdemos, perdemos pro amarelo. You know, some people even ask me. Ah, fala assim. Quem quer ir de novo nesse que é de Vamos se matar agora. Vamos se matar então. Vai voltando aí. Aí, Total War. Peraí, deixa eu dar start. Eu vou ser o um azulzinho. Mesmo do time. Eu vou, eu vou ser pequenininho. Daí tu não de acerta a minha cabeça. É <risos> aí, é só nós dois? Sim. Bora. É, pessoal, não esquece do joinha aí. Tendo... se inscreve no canal. Nós estamos tentando jogar, tá? Tô tentando. Agora, pelo menos, eu achei que aliás tinha uma arminha, Ai, é, é, meu Deus! Se não me engano, nessa zona aqui tem umas arminhas loucas. Só vem, só vem. Vou pegar minha arma agora, vou pegar os oitão. Quer ver? E agora? Não tem, arma não tem arma aqui embaixo. Ah, peguei. Acho que, eu, que é o lança-chamas. Ah, agora sim. Vem tranquilo, cara. Eu vou ir por baixo. Vem por baixo então, vem por baixo. Ah, ele não pula quando tá com o lança-chamas. Meu Deus, ah não, para para, não dá pra recarregar. Toma! Ah! Zóio Tá no zóio. Cadê? Ai meu Deus, esqueci de procurar o botão, peraí. Acho que é P de tiro. Deixa eu ver. Tem, tem. Essa arma parece pesada, ó. Ah não, não, não, não para, para. Aí. O que eu tenho de arma aqui? É se é faquinha ou é espada? Nossa! Eita, onde vai ver aqui a é faquinha? É que aqui na botinha. Faquinha porque... é por cima então, bora. Eu Vem tranquilo. É só uma aqui ó. É só emparelhar. Não, eu te dei só. Eu tô atrás de ti, né? A gente já se passou. Não, na cara. Você não morre! <risos> ah, moleque doido. Você está em qual base? É a verde <risos> ou a vermelha? É a é verde. É verde. Consegue ver direitinho aí? Ai, ai, ai, pô! Vou trocar de arma. Vou pegar uma... Mas tem nada aqui? Aí, espada, Ah, pro saco oh. Morri Agora vou pegar, eu tô na base vermelha Que eu tenho de arma pra pegar aqui debaixo Vou pegar minha metralhadora, acho que não peguei minha metralhadora ainda and Rock and roll Rock and roll Depois que pegar amanhã fica mais legal Isso aqui eu vou comprar, sabe o quê? Futuramente, que futuramente pessoal? é controlinho de 64 USB Controlinho de 64 no formato USB Poder jogar direitinho apertando o botões certos. Jogar na alavanquinha. Pois é, não sei se vai funcionar. Né? Tá na arma Deus. Não, não recarrega, moleque. É Para de recarregar. Vai ver, deixa eu ver onde é que eu tô. Ah, aqui, eu tô na, na zona aqui que pega a metralhadora. A metralhadora na motosserra. Mas tem outra coisa, tem uma bazuca aqui, né? Como é que pula aqui? aqui tá. Se a motosserra tá aqui, aqui, a bazuca tá no meio do caminho. nada Ali, já te tive... vi. Tranquilo. Ai, oh, que bazuca pesada. Não, é que tu vai, vai vir por cima. Ai, ai, ai, Ah, nunca que eu vou acertar de bazuca. Ah, Estou aí na bazuca Eu tô indo lá para. Uma base vermelha ah, Tu vai ver rapaz O que vermelha é tu Corre, Niki, <mulho> okay, corre Ah rapaz, tu vai vir de samurai né Sai, sai Ai meu Deus do ah, céu! Deus Chegou aqui cá, cabecinha! Quatro atrás, o que eu vou pegar? Eu vou pegar até uma outra arma, tem aquela arma que fica lá na torre, né? Deixa eu ver que arma é. Deve ser alguma sniper. Eita, levanta! Cadê o bonequinho? Mim, né? Onde é que eu estou? A basezinha vermelha. Então vamos fazer o um confronto de espadinha então. Né? Vai ser samurai contra samurai. Só vem. Tá aí. <risos> é eu, eu tenho o Arturo melhor samuraizinho que eu. Então vou, vou para a faca então. Virar o tiradorzinho. Tá acabando o tempo. Eu tô me ganhando. Tá 5x4. Pegar a nossa... passar, já foi pro saco. Tá. agora Então vamos, vamos, vamos, vamos para uma arma mais pesada. Vou pegar o lança-chama lá embaixo. Vou pegar o oitão. Aí embaixo não sei se tem arma, né? Olha lá oito. Eu não me na cara. Não te mato. Vem, Guri, vem, vem, vem. Ai, ai, Toma! Ah, moleque. Só um tirambaço do zóio, então. Tem alguma arma aqui embaixo? Tempo. Vamos tentar empatar antes que acabe o tempo. faz um barulho de macaquinho. <risos> Aí, vem tranquilo. Ai, Olé! olé. <risos>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 Acabou o tempo. Sacanagem. Tá, quer botar um, Quer botar aquele? De, tem um de tanque, né? Acho que tem. Vê aí se dá pra botar o um de tanque ainda. Lembrando, pessoal, se queima a bomba relógio. Se a dona que chegar, popular com, mundialmente conhecida como mãe do Arthur. Se ela chegar aí, acabou a inversão. Deixa eu dar start. Aí, bate Bronca. Quem quiser mais jogatinas de Conkers aí, ó. Dá um jeito de arrumar alguma coisa pra ela fazer, que daí a gente joga mais. Quem <risos> foi? <risos> Ok boy, here's your mission. Kill all of them. Here. Aqui acho que não tem muita frescura, né? Só... Cheguei a meter bala. É nem só eu que tô controlando? Acho que tá... É que tem que chegar perto da porta, eu acho. Ah tá, achei que era de baixo. Não, eu sou de baixo. <risos> Doidinho. esqueminha aqui, não sei para que, que ele serve, tô com esqueminha verde, eu só sei atirar até agora, é, vai é, é assim ser atirar então, <risos> não sei para que, que ele serve, será que essa é a coisa que eu tenho que, ah, eu, vou, eu acerto, eu trago o bagulho verde pra que você tem que se, tem que se proteger, para não se explodir, tem que achar um lugar, pega aquele bagulhete verde, a gente volta para nossa base e aí vem um ataque químico. Ali ó, vendo ali em cima da, da, daquela ponte tem um bagulhete verde. Ó. Aqui ó, aqui onde eu tô. Aí, o que, que eu peguei agora? Ai meu Deus. claro, se tu me matar o bagulhete volta. Vamos né? escolher aqui embaixo da ponte. Ai ai. ai. O Dibre, o Gibra. Aqui, ó. ataque aqui de reto, taque de reto, tá aqui de reto. Ah, meu Deus, né? Vamos um te acertar. Aí tá. Quando tá. eu, eu, eu, eu atiro, o atrás não tava na mira. Tempo, aí, os não, não vai, por favor. <risos> É que eu já tava morto quando eu ia morrer. Ah, tá. Olha aqui ó, peguei a ah, arma, peguei a arma. Agora sim ó. Viu? Eu não vi nada. Mas eu peguei algum troço ali Tem uma voltinha Ele um, é, pula, não pula? Tem um negócio que faz ele voar? Eu sei que você vai morrer! Ah, então. <risos> Ah, te explodi, rapaz! Ah, nem tô, ó, nem tu, ó, tu não morreu, meu. Volta, oh, imortal! Horrível! Nem vou pegar o verdinho agora, vou te matar no não, não tirambaço. Ah, eu acho que por aqui que sobe eu vou pegar. Quero pegar o. tem umas balinhas diferentes quero pegar aquelas, aquelas munições diferentes, mas eu não sei pra onde é que vai. Acho que se eu for por baixo dele que ele deve me dar algum caminho. Não, sai do mesmo lugar. Oh, então, ah, deixa eu dar uma explorada aqui antes que eu Tumi embaixo. Será que ele tem tração pra subir esse trem aqui? Consegui pegar um tipo de arma diferente. Aê, cheguei na minha base. Essa <risos> <risos> de cara não funcionou. Agora aqui ó, tô com uma vasucona do lado da minha vasuca. Tô desbazucado. Essa mira aqui é aquele bagulhete do, do, do lado ali, né? Ó. Só, só te pegar de surpresa. Agora eu tenho que pegar. Cadê? o meu tanque tá botado pro lado, pera aí, pro outro. Aí eu não vou tirar, como é que eu vou tirar agora? Vai, vai, vai, vai, vai. Não, não Pera aí, Não. Agora tem que andar, peraí. Ah, droga. É. Ser um, um escudo é mais vida, será? Hum? Uma vez. vez que eu achei que o Tem um bagulhete vermelho ali, acho que é lança-chama. será que é bonito. Ah, maldito! Quero o que é isso. Eu acho que é um nitro. Olha que... um ali! é. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Não dá base errada. Vai acabar o tempo. A, and uma, and as duas vezes. Morri cinco ou seis ali ó. Morri 5. mas duas vezes foi de tiro, outras vezes foi de morris. Quer okay. okay, mais bastards. um? De quê? Bota naquele outro modo lá, o Total War Não, Total War a gente já foi no Waste. Vamos ver se tem mais algum. Dá um Tem corrida. Beach na praia, não sei. Ah, oh, os de dinossauro, esse é legal. Eu acho que era. Ah, um é dinossauro e o outro é monstrinho ou pode ser os dois do mesmo, o que tu quer ser? Eu acho que é dinossauro. Uma... Ah, aí se eu não me engano o Arthur tem que tentar roubar meus ovinhos de dinossauro. E eu tenho que matar, eu tenho que matar. Te uma... Ó a faquinha eu não posso pegar, que legal meu dinossauro. <risos> Eu acho, que eu acho que o ator ele é. vai tentar roubar meus ovos. É o Eu tenho que matar! Olha! É o Vai, vai, vai, vai. É muito difícil. É eu muito roubado. Tiranossauro Raptor Sou um Yoshi anabolizado Carnívoro E Yoshi que não come com ele Tem que ser. Cuidado, tu tá na frente pegando fogo. Tem que botar o um ovo, você tem que carregar ele até aí. Daí tu ganha. Espera que meus ovos estão sozinhos Olha a água Não pode! Eu <risos> quero jogar outro modo <risos> Tá, então desastre o card start E vai no kit Tá <risos> é muito roubado <risos> O dinossauro é muito forte Volta aí Volta vai. Vê Quer mais um de tanque? Cor Qual é o resto daqui? Na corrida? Tá, vamos aí pra fechar Race A, race -a vai lá não sei, peraí, deixa eu apertar Strive Eu vou ser o o Black Power eu... Irmão Não, mas deve ser os dois igual Tá, pode okay. ser <coughs> Mete bronca Tá, e agora pra... como é que faz pra... Oh, deve ser só no zona aqui Ai <risos> moleque Nossa, que difícil Ó, no, no botão que tira a arma do paulada Ah Eu peguei um nitro e mas fodi o foi tu me matou ó, Porque tem um nitro ali ó Ai. Ah sério Levanta, moleque eu é na própria lava Já passou dessa parte aqui? vai dar umas bugadas, até apareceu uns barulhos, negócio aí assim, e fiquei, fiquei de boa. Esse nitro é muito perigoso. Ué, já morri? Morri todas as minhas vidas? Tem vida? Ai, credo. Vamos de novo. Bota aí pra, pra restartar vou tentar, tentar terminar uma corrida. Tu nem ganhou, eu que perdi. <risos> <A rata. risos> boa! Ai, é um Ah, meu deus. É difícil. Isso aqui é um... Ah, estou explodindo a lava minha agora. Não vai vale nem muito rápido, porque se for muito rápido explode a larva, A larva derrotou. Eu não sei quantas vidas eu tenho. Ah! Não, foi tu que morreu? Eu achei que tinha sido eu. Ah, empatou uma vez pra cada um. Beleza, bota um restart e vamos ver quem é que vai durar mais dessa vez. Vamos ver aqui, deixa eu só... espera aí, vamos Agora é a decisão. Quem perder, perdeu. Eu sempre acerto a primeira palavra. A da sorte. <risos> <risos> nossa, nossa de eu. Ah, agora eu vi, tem tenho 3 vidas. Agora tem duas 2. Vamos ver que a gente não dura. Ah, mas eu caio direto na lapa eu vou ir devagarinho, eu vou ir devagarinho, se eu chegar vivo eu ganho. Ah. O <risos> morreu todas as vidas. Quer mais uma? Vai. Vamos. tentar terminar uma Deve ser três voltas, né? Vamos tentar terminar uma corrida. Eu vou ir devagarinho. Só para... <risos> pegar esses bagulhetes esses bagulhetes mais é pra parar é... nossa senhora agora eu ganho é que trocar não pode nem que é muito apontado Vamos de novo, vamos tentar terminar uma corrida. Vai, vai vamos mais devagarinho. Vamos mais devagarinho. Agora o importante é terminar a corrida. Três voltas. Não consegui, a gente morreu em tudo. Não, não morri. Toma. Cuidado que quando tem muita. muita lomba. Que isso? Quando tem muita lomba. Ai, Quando tem uma, uma inclinação e tu vai de bico na lava, tu morre, vai no, -le -le. Vai no ah, mas... deixa de viver. O ruim é que Tu nem vê que terminou uma volta. Né? Isso aí é fatal, essa caída, se tu não cair certinho, tu vai vir, vira pasta o flito. Agora tem só uma vida, você se, se eu morrer acaba o jogo. Só tem duas. Tem que ir na manha então, terminar a corrida antes dele. Tô na última volta, volta três. Não vou nem pegar esses turbos. Essas é uma sacanagem. Ah, devagar, vai, devagar devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar, devagar. Ah, que susto, chefe Para, para, para não! Ai! Tu... Ah, tu terminou a corrida! Eu não terminei! <risos> Ah, tá bom, pessoal. Muito obrigado quem acompanhou. Curtiu, filho? Sim. É legal, né? Se vocês querem de volta, eu quero. Se vocês quiserem de volta, manda nos comentários, por favor. Deixa aquele joinha, se inscreva no Braseiro, na aula do história da web e no RetroGames 3.0, tá, pessoal? Já falei demais e tchau! tchau.